Veja bem, aqui é o método que eu estava falando para vocês, fica assim desse jeito, ó. qualquer coisa vocês param aí e fazem assim, tá? Tem muitas, muitos ensinamentos em cima desse método aqui, tá?